A ideia também aqui, e debatemos aqui, o papel destas dinâmicas e destes projetos na construção de ambientes educativos e inovadores. Eu tenho aprendido cada dia mais sobre o meu próprio livro, a partir do olhar dos leitores, ele já não é nem mais meu, ele é dos leitores. O romance um Socrano da Europa é nato da una minha demanda pessoal. Mas não podemos resistir, porque eu acredito perfeitamente que somos nós, munícipes, nós, cidadãos, que temos a, a palavra. De facto, eu sou a leitora. Vamos lembrar de Uh, achei que, achei que uh, estava ali algo interessante não é? O sentimento, o meu e o de, de toda a equipa, o sentimento do José Pinho de, de, de que esta obra, esta obra tinha que ser publicada em português não só do outro em nós, mas também nós estamos a invadir outro. Ou seja, é uma coisa que vai e vai. Nós fazemos uh, o seguinte, nós publicamos um autor consagrado e com esse dinheiro que conseguimos publicamos um autor desconhecido a assim. seguir. Uh, isto é bonito ver uma livraria cheia de pessoas que provavelmente não leem, mas só que não Tenho mais provas de que a vida acabou do que provas existem da existência de Deus e continuo a não acreditar em nenhuma. E assim vivo neste intuito mais morto do que vivo. A propósito disso, escreveu este livro, que, é, que se chama Covid-19 relato de um sobrevivente, editado pelo Caminho, que são 150 páginas da sua experiência como doente que sobreviveu. Estamos aqui hoje porque é o Dia das Nações Unidas, uma data que é um pouco esquecida, mas à qual nós ainda atribuímos muita importância.